Nossa voz Aleluia Aleluia Declaramos Jesus é o Senhor O Senhor esteja convosco Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós.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 Então Jesus lhes perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Simão respondeu Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo Respondendo, Jesus lhes disse Feliz és tu, Simão, filho de Jonas Porque não foi um ser humano que te revelou isso Mas o meu Pai que está no céu Por isso... Eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados Amém, Amém. São Pedro e São Paulo Dois apóstolos marcantes na vida da igreja primitiva Dois homens diferentes, na personalidade, no estudo, na vocação e também na missão. Porém, eles têm algo em comum, o amor por Jesus, a fé e o desejo de oferecer o melhor a Deus pela igreja. É por isso que eles são considerados as colunas da igreja A coluna é aquela que dá sustentação Estes homens portanto Com a sua vida Com o seu sim Sustentaram esta igreja Que até hoje continua Guiada pelo Espírito Santo Junto aos sucessores dos apóstolos Os bispos é o sucessor principalmente de Pedro, o Papa Francisco. Pedro, homem rude, turão. Ele é chamado de pedra, rocha. Jesus vê nesse homem não apenas alguém inflexível, mas alguém firme. E é por isso que o Senhor o escolhe para ser o primeiro Papa. Paulo, erudito, conhecedor da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento, homem capacitado, que estudou na escola de Gamaliel, mas também um tanto arrogante, teimoso, achava que perseguindo aos cristãos, ele estava purificando a verdadeira fé, a fé judaica, fanático. Alguém que chega a capturar os cristãos para que sejam mortos, pensando que está fazendo um serviço a Deus e prestando culto a Ele. Mas como pôde Jesus chamar este homem? Porque Paulo tem toda uma bagagem e um zelo, apesar dessa sua visão um tanto reduzida naquele momento. Jesus o chama a olhar de forma mais ampla. E essa visão vai longe, porque Paulo se torna o grande missionário que vai levar o Evangelho além fronteiras. Pedro, aquele que cuida da dimensão estrutural da igreja, do rebanho, a autoridade, a hierarquia. Paulo... Aquele que vai em missão, que alarga os horizontes da igreja, que anuncia Jesus. Pedro é aquele que vai anunciar Jesus aos judeus. Paulo é aquele que além de falar aos judeus, fala também aos pagãos. Carismas diferentes, homens diferentes, mas o mesmo desejo de fazer a vontade de Deus. E como nós somos diferentes, meus irmãos e minhas irmãs, uns dos outros. E nós precisamos valorizar aquilo que nós temos de diferente. Justamente porque aí reside a verdadeira riqueza do Espírito Santo que nos move. Nós vemos que esses homens, antes de serem chamados por Jesus, tinham um outro nome. Pedro era chamado Simão. E agora ele se torna a pedra, o princípio no qual Jesus vai edificar a sua igreja Que não é apenas uma igreja física, é uma igreja composta de pedras vivas que são as pessoas Paulo antes de ser chamado assim, era chamado Saulo, que quer dizer grande e agora, ao encontrar-se com Jesus, ele se chama Paulo. Que por outro lado, quer dizer pequeno. Alguém que se vê na dependência de Deus. Alguém que cai do próprio orgulho, desce daquela soberba de pensar que está fazendo o certo e agradável a Deus. E agora começa a compreender melhor os planos de Deus. Pedro ouve o Senhor à beira do lago. Lá onde ele o chama, no trabalho dele, de maneira que ele possa agora lançar novas redes que alcancem a muitas pessoas. Paulo é aquele que no caminho de Damasco, quando estava prestes a prender cristãos, é agora invadido por uma luz que diz a ele assim com esta voz. Por que me persegues Paulo? É o próprio Jesus que depois de morto e ressuscitado Fala agora na consciência de Paulo E ele se abre para o novo de Deus Pedro é aquele que vai trair o mestre Mesmo depois de ter abraçado a sua missão Paulo é aquele que vai insistir em determinadas coisas, e depois, com a graça de Deus, após passar por momentos humilhantes, até vergonhosos, tantas prisões, ele não esmorece, permanece fiel ao Senhor. Tanto Pedro quanto Paulo foram presos por causa de Jesus. É o que nós ouvimos nas duas leituras hoje, a primeira e a segunda. Pedro é aquele que é preso, mas a comunidade, os cristãos rezam por ele. E o Senhor então o liberta. Paulo é aquele que também é preso por muitas vezes, por causa do nome de Jesus. Mas mesmo assim ele escreve aos cristãos, ele consola os aflitos. Não porque ele não tivesse aflições, mas porque Ele experimenta o que é viver a aflição. E por isso que Ele realmente olha para as pessoas de uma outra maneira. Nós vemos nestes homens tão humanos o divino agindo, o divino Espírito Santo. Nós queremos hoje rezar pelo nosso Papa Francisco, que nesses tempos modernos enfrenta tantas situações difíceis, num mundo que muda constantemente, num mundo que até mesmo muda as próprias palavras dele com as fake news, ou as interpretações apressadas, ou ainda coisas polêmicas, em cima de algo que o Papa diz com sabedoria e depois é completamente distorcido. Rezemos pelo Papa que hoje encontra também tantos outros obstáculos, como Pedro um dia encontrou tantas barreiras, mas que foi assistido, amparado por toda a comunidade, por toda a igreja. Nós também devemos rezar igualmente pelo nosso Papa Francisco. Olhemos para Paulo e vejamos que Deus quer mais de nós. Paulo é aquele que chega num dado momento da sua vida de tanta humildade, quando ele começa a compreender o auxílio da graça de Deus, que ele vai dizer assim que tudo mais passa a ser lixo perto de Cristo, que é a prioridade. Ele diz, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Que experiência esses homens fizeram? E nós vemos que até o último suspiro destes sobre a terra, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Mesmo que em algum momento eles tenham sido infiéis, como nós também muitas das vezes pisamos na bola com as nossas infidelidades. Pedro é aquele que no final de sua vida será crucificado, porém no momento em que os seus algozes o colocam na cruz, ele pede... Virem a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o mestre, o meu Senhor. E assim ele dá a vida. Paulo é aquele que depois de preso e vê que os seus dias sobre essa terra estão se extinguindo, chega à conclusão, eu combati o bom combate, porque eu guardei a fé. E o prêmio, a coroa da vitória me espera. Não por merecimento dele, mas pela graça de Deus que sempre o acompanhou. E antes disso ele passa pela coroa do martírio. Paulo tem a sua cabeça cortada. Ele é decaptado porque perde a cabeça pela pessoa certa. Por Jesus, pelo seu reino. E o sangue derramado destes homens, cor vermelha como desta... Veste deste paramento, este sangue regou a semente de novos cristãos E se nós estamos aqui nesta noite, é porque esses homens disseram sim E se muitas coisas acontecerem com o auxílio da graça de Deus Na vida de outras pessoas, também será por conta do sim de vocês Eu nunca me esqueço uma frase antes de eu entrar para o seminário Que dizia assim, do seu sim Depende a felicidade de muitas pessoas Eu sei que naquele momento A proposta de Deus Não é de que eu fosse um super herói Muito pelo contrário Humano Deus me chamou Humano Estou a serviço dele E hoje eu vejo a promessa de Deus se cumprindo Quando dentro do meu ministério Posso auxiliar tantas pessoas E fazer diferença na vida delas Coisas que talvez pareçam sem importância, mas para aquela pessoa é um toque de Deus, uma palavra, um gesto, uma acolhida, um cumprimento. Tudo isso é usado pelo Espírito Santo. E você, meu irmão, minha irmã? A igreja tem as duas colunas, que são estes dois grandes homens. Vocês, nós... Somos os tijolos dessa construção chamada igreja. Olha a quantidade de pessoas e de jovens que estão aqui. A quantidade de pessoas com talentos diferentes, que a partir de amanhã estarão em locais, em postos diferentes. E terão a oportunidade de apresentar Jesus, de deixar Jesus viver em cada um onde estiverem. Que graça imensa essa de uma igreja que se reúne porque é rebanho do Senhor e ao mesmo tempo é enviada porque é missionária e tem uma missão ao longo dessa semana. O fato de você estar aqui nesta missa é muito mais do que buscar apenas uma graça. É para ser também a graça de Deus na vida das pessoas que você encontrar. Portanto, sejamos igreja vamos amar a nossa igreja católica, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque nós temos uma igreja fundada por Jesus Cristo, uma igreja que tem um líder visível, que é sinal de unidade, o Papa, uma igreja que não se concentre nem se fecha em si mesma, e não é autorreferencial, mas uma igreja que tem como referência a palavra de Jesus que fala, ide por todo mundo, nós queremos ser Anunciadores do Senhor E dar o nosso sangue O nosso suor A nossa vida pelo Mestre Sendo igreja Creio em Deus Pai